Como controlar as emoções e os sentimentos? Esse é um grande desafio, que na verdade é uma dimensão ampla da nossa vida, da nossa existência. No sentido, principalmente, daquilo que nós somos, e não é meu isso, isso vem de estudos e da própria compreensão do ser humano sobre si mesmo, de nós sermos, em parte, seres emocionais, dotados dessas condições psíquicas, mentais, que eu vou colocar no outro vídeo, de uma maneira um pouco mais didática, para mostrar para vocês, para refletir com vocês, e que, no meu ponto de vista, são fundamentais para a nossa existência e para a nossa convivência com essa realidade que nós vivemos. Hoje, no mundo de desafios que nós vivemos, a necessidade de um controle, e essa palavra controle era extremamente delicada, porque muitas condições de doenças que a saúde mental trabalha, em expansão com outras áreas, tratam diretamente da gente trabalhar a necessidade do não controle. Porque o controle vem de uma origem para se dizer, muito lá atrás ou muito dentro do nosso próprio desenvolvimento da gente conseguir, ao menos, tentar modular desde instintos básicos, muitos deles para nossa sobrevivência, fome, sexo, a própria violência, tão inerente ao ser humano, mas que se expande para as atividades mentais mais subjetivas, para se dizer. Hoje, é um momento histórico bem complexo, nós estamos sendo confrontados Quase que é o limite na nossa capacidade de trabalhar as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas reações frente à realidade. E eu convido você para refletir comigo. A realidade é uma assertiva já, na realidade já é uma afirmação. Não é possível controlar essencialmente, mas é possível reagir de forma diferente. Importante a gente entender que muitas das coisas que emergem à em nossa consciência psíquicas, físicas, materiais, e imateriais, muitas vezes chegam sem ser convidadas. Os pacientes que sofrem do, dos aspectos obsessivos, da doença obsessiva compulsiva, para as próprias obsessões, que são ideias que invadem a consciência sem serem convidadas, não tem como a gente controlar isso. Mas é possível nós trabalharmos a forma de nós reagirmos. E a palavra reação já designa, né? Ação ao contrário, ação de volta. E o convite é a gente procurar, e aí muitas das possibilidades já as nossas mãos, né? Não necessariamente dentro da esfera médica, porque quando chega na esfera médica, e infelizmente aqui como agente de saúde que eu sou, a esfera médica muitas vezes é procurada por último, né? Então a gente acaba deixando tudo ficar tão pior, tão ruim, a crescer o problema de uma forma que muitas vezes os temidos tratamentos, medicamentos e tudo mais se tornam as, uh, as únicas opções a gente ia utilizar. Mas convido você, meu ouvinte, meu ouvinte, o né, pessoal que está aqui me vendo, me assistindo, a gente refletir como que nós reagimos. O primeiro caminho que eu considero importante nesse sentido é a gente pensar e prestar atenção de como nós reagimos em realidade e o que acontece dentro de nós. Porque aí vem um outro conceito que eu quero deixar para vocês. Qual é a mensagem que, as, que essas dimensões ou essas questões querem trazer para nós quando elas aparecem na nossa vida? Porque tudo tem uma relação. Existem emoções básicas, eu vou falar isso daqui a pouco, num outro vídeo, mas existem um inúmero conjunto, tanto da combinação dessas emoções, mas com outras coisas mais complexas para se dizer, que na realidade são é, os grandes carreadores, são os grandes mensageiros de outras questões que estão por trás muitas vezes, ou que na realidade se, se utilizam desses mecanismos para se manifestar. É possível, obviamente, controlar, sim, mas o controle no bom sentido. No mundo hoje, tão dado ao controle de tantas formas, né? tanta gente querendo controlar várias coisas, mas assim, a gente, primeiramente, tem a consciência de que a gente sente, a gente pode sentir, existem coisas muito básicas, e a gente precisa saber que a gente pode fundamentalmente reagir da forma apropriada. Marcos Liboni, médico-psiquiatra, obrigado por estar tá me ouvindo, me assistindo aqui, até o próximo vídeo e o áudio.